Olá! Itaiópolis deu início no último sábado às festividades natalinas. A chegada do Papai Noel reuniu centenas de itaiopolenses em frente à Prefeitura. O Natal, encantado de Itaiópolis, terá decoração em vários pontos da cidade interior, coral nas janelas da Prefeitura e trenzinho. E agora um convite. Rio Negro recebe na manhã deste sábado o ex-boxeador Macares do Livramento. O atleta vem com sua equipe de futebol, Amigos do Macares, que reúne ex-atletas profissionais, principalmente do Coritiba, Atlético e Paraná Clube, e realiza um amistoso contra um time local. O evento é uma iniciativa do ex-atleta profissional Carlão em parceria com a Secretaria desportes de Rio Negrense. Em poucas horas após um registro de furto, a Polícia Militar de Rio Negro prendeu dois homens e recuperou os objetos furtados. A ação teve início na Vila Paraná, onde o suspeito pelo crime foi preso e terminou na Vila Solidariedade, onde com o apoio de uma guarnição da PM de Mafra prendeu o outro homem suspeito de receptação. Quer ficar sempre bem informado? Então fique sempre ligado no Rio Mafra Mix em nossas redes sociais. Amanhã estamos de volta. Até lá! Momento R Mix.